Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor e eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O amor de Deus é vida. É movimento, é o amor que na dinâmica da relação das pessoas da Santíssima Trindade gira. O amor do Pai para com o Filho, o amor do Filho para com o Pai, o amor que é o próprio Espírito Santo. Este movimento que faz com que os corações também sejam impulsionados. Os corações se coloquem em prontidão e sirvam. O amor de Deus não é estagnação. O amor de Deus sempre vai nos impelir para a missão. E hoje Jesus diz que o amor com o qual Ele nos amou é o mesmo amor com que o Pai o amou. Não é um amor qualquer. É o um amor da própria trindade que é derramado sobre nós, e nós estamos, desde já, nos preparando para celebrar Pentecostes. É por isso que todas as leituras nos apontam para esta partida do Senhor, que não é ausência, mas que vem acompanhada de um envio, por meio da graça do Espírito Santo. E como Jesus está preparando os seus apóstolos por meio da liturgia da palavra que nós estamos ouvindo, não é? Porque ele não fala apenas aos homens daquela época, mas a nós nesta palavra dinâmica e viva, nós vemos que o Senhor nos dirige uma palavra que é como um testamento, tal como... Muitas pessoas faziam e poucas dos nossos dias fazem Deixando para a sua partida, não é? Todas as recomendações, os encaminhamentos, os direcionamentos Para aqueles que ficam Hoje parece que nós temos um medo tão grande de morrer Que nós nem tocamos nesses assuntos, não é? Quando partimos, daí a nossa família que fica Além de viver o luto, tem uma série de coisas para resolver ainda. E nem sempre é muito fácil, né? Lidar com coisas burocráticas no momento em que se está tão fragilizado. E um testamento ajudaria tanto. Até em algumas questões. E Jesus, ao deixar um testamento espiritual a nós, nos prepara para viver no seu amor. Ele nos, nos transmite o seu ensinamento de uma maneira muito segura. Ele nos deixa uma grande herança, que é justamente o seu modo de viver. Hoje ele vai dizer que quem permanecer no seu amor, terá esta alegria plena. E o permanecer não é passividade, não é estagnação. Permanecer em Deus e em seu amor, é justamente praticar a caridade. De maneira que ao permanecer nele, nós nos sentimos também motivados a perdoar. Ao permanecer nele, nós sendo fiéis ao Senhor em oração, também nas nossas práticas religiosas, no nosso encontro como irmãos, nós nos lançamos na fraternidade. Ao permanecer nele, nós estamos num movimento constante de conversão, de busca por Deus, de atenção às pessoas. É nisso que consiste o permanecer verdadeiramente no amor. Isso gera a alegria. É interessante como o momento de tristeza nos traz um estado de recolhimento, né? que nós paramos e tem o um sentido de ser mas a alegria traz expansão, faz a gente sair de si, faz a gente agir, não é? Então essa alegria plena de Jesus, ela é transbordante, não é uma alegria que alguém guarda somente para si, como satisfação egoísta, é uma alegria que se derrama, é por isso que o verbo guardar e permanecer, Nada tem a ver com reter, nada tem a ver com paralisar, mas sim com abrir-se e sentir-se realmente amado por Deus, nos compromete a amá-lo cada vez mais, corresponder ao seu amor e amar também as pessoas a quem nós podemos ver e nas quais é possível enxergar pela fé o próprio Jesus. Louvado seja